Eu vejo os manos se arriscando por dinheiro Só peço a todos que não corrompa meus parceiros Por tirar onda, carro grana fama, só pela banda Final de semana dando fuga, fuga dando errado, com tiro na cara e a cara no noticiário Pelo contrário, sem ligação na madrugada, sem um berro na cara, sem ter que erguer a pé de cabra Me diz do que valeu os baseado Os teus parceiros te chamando pro atraso Me diz no que valeu tá entre quatro. Se na fita só você que tá ferrado, me diz o que valeu roubar o que é dos outros. Só te rendeu o tá tamanho chorando do teu corpo. Me diz o que vai acontecer se você não estudar no futuro. O que vai ser de você? Tá precisando? Faz uma mão. Bem fácil, não abre mão. Na correria evita ser mão. Eu que sei, eles não. Qual sua diferença pros que estão? Patrão, só que dentro do caixão Por opção, finge não ter opção Quer uma pra parede ou pro chão Me diz, diz do que valeu Lucro, dinheiro sujo Por ele quantos morreu quantos quanto se perdeu quantos se, quanto se arrependeu Me diz do que valeu Então me diz, me diz do que valeu Lucro, dinheiro sujo Por ele quantos morreu quantos se perdeu quantos se, quanto se arrependeu Me diz do que valeu Me diz do que valeu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 Fala barbada, boca braba te dá e te jogar na vala, né? Mãe pra dar conselho, chinelada. Fião, nem a sombra tão vaza. Malandrão, não vai muito longe, a família é ouro. O trapo é prata O crime nem fica com bronze. Me diz quem se deu bem, só roubando o que é dos outros. E nem estudo tem pra ser alguém na vida. Tem que fazer a, a, própria a própria correria. Eu moro é. na selva de pedra chamada Guajo Viras. Os moleque acham que são patrão, patrão da vila. Uh -uh. Aqui as coisas mudaram, mano. Quem diria? Vai nos falar o que é de verdade. E hoje em dia se venderam por micharia. Uh -huh. Se venderam por micharia, Me diz do que valeu. Lucro, dinheiro sujo por ele. Quantos morreu? Quantos se perdeu? Quantos se arrependeu? Me diz do que valeu. Me diz do que valeu.